Eu tenho convicção que o foco está diretamente relacionado ao sucesso que temos, seja nos estudos, na vida, na saúde, aonde for. Falando agora exclusivamente nos estudos, você precisa estar focado nas tarefas importantes sem se distrair. Primeira dica: você tem que querer, você tem que estar motivado para realizar aquela tarefa, tem que ter uma bem claro, visualize na sua mente os benefícios de ter aquela tarefa pronta, com isso você consegue manter o foco naquela tarefa. Segunda dica, elimine as distrações. Ninguém consegue se concentrar em uma tarefa no computador, por exemplo, com um monte de abas abertas no navegador. Ou ler um livro com o celular do lado, recebendo um monte de mensagens de WhatsApp. Ou fazer uma dieta, abrir lá a geladeira e ter um monte de doces ou coisas que engorda É preciso tirar todas essas distrações de perto e esquecer delas durante o tempo que você precisa estar focado. Não é difícil, qualquer pessoa consegue, basta você querer. Comece notificações do celular, elimine olhar mídias sociais, whatsapp a todo momento. E-mail a mesma coisa, estipular horários específicos para fazer isso. Terceira dica, se organize. Algumas pessoas não se incomodam de estar no meio da bagunça, mas a maioria se sente melhor quando está em um espaço organizado. Além de ser mais fácil fazer o que tem que ser feito, seu espaço mental com menos coisas para resolver em torno de você vai ser melhor. Deixe por perto somente aquilo que realmente você vai utilizar. Mantenha as coisas mais importantes por perto. Sempre no fim do dia anterior, deixe seu local de estudo organizado para o início da tarefa mais importante no